Quem aí lembra do Screen? Banana flash. One. One more flash. Two more tenho mais Flash. Flash. Screen, pra quem não sabe, é um pro de Valorante belga, mas que por muito tempo fez sucesso no CSGO. Foi no CS que ele ganhou destaque, que ele ficou famoso. Mas ele nunca ganhou um grande título, ele nunca ganhou um Major, ele nunca foi o melhor do mundo. Seu sucesso no CSGO tem tudo a ver com o um apelido que ele ganhou da comunidade. One Tap Machine. O cara era simplesmente o rei do One Tap. O One é? Sim. Ele tem um, ele tem um, ele tem um Oh! O Just scream right. things. That was on purpose. And scream, the only man left, comes around the corner, finds a head onto Edward, gets himself an AK. Now, oh. oh my word, that was dirty. Manages to find another, taps around, gets a third. And now he pops he got a glimpse of one on electric and they're just like that so this we'll get the hell out of here that man is nuts he's found himself three perfect headshots now 20 seconds on the clock this is all on Nvi to get the plant down Zeus is gonna be the man that pushes around screams gonna get in position he just got a glimpse he's gonna find Zeus a second he pops up from that bomb plant he's gonna go down and it will be a one-on-one -on -one. inclusive um anti o cara hum finish because the city side is their better side it's their T- side where they really struggle What? Oh! Scream! Is this real? gonna go for the follow-up, but after that, there's almost no chopping it. Scream, rapaziada, largou o CSGO já fazia mais de dois anos. Fussaram ali a última CFG que ele colocou em seu jogo pra colocar no meu CS e jogar um competitivo no global com essa CFG. E de cara eu vi que era uma CFG um pouco. Não ruim. Mas que eu teria dificuldade. Rapaziada, já faz um tempo que eu tô jogando 16x9, um tempo não. No máximo um mês. Porém, eu tô bem acostumado já com 16x9 novamente. Antes, eu jogava 4x3, por porém, eu jogava 4x3 nessa resolução, 1280 por 960 O screen, ele utiliza essa resolução aqui, cara, 800x600, é uma resolução bem mais baixa. E exceto a qualidade global das sombras, que ele põe no alto, tudo ele põe no baixo, tá ligado? Mano, faz tempo que eu não jogo 4x3. Vamos ver aí como será essa primeira partida. Eu acho que eu vou estranhar. Eu acho, né? Não sei, mano, o CS tá bem esquisito, assim, tá, tá bem feio, pra ser sincero. Vou colocar aqui o view model do screen, não sei qual é, no jogo a gente descobre, e a mira dele. Eu vou deixar a CFG completa do screen aí na descrição pra vocês, caso vocês queiram testar. Vamos fazer o seguinte, aquela brincadeirinha legal, assista o vídeo até o final, veja o meu desempenho jogando com a CFG do de screen, depois baixa a CFG, salva sua antes, né, é importante, joga um comp e volta aqui no vídeo pra me falar como foi o seu desempenho com essa CFG do screen. CFG Screen, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Vamos pro comp. E antes, já peço, se inscreva no canal, você sem vai ter o número de inscritos. Enfim, vai, bora, sem enrolar.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 você encontra na descrição o Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali, eu vou atrás de você. Então, tchau, Ixi, Maria, o que é você saca. Vamos comer CT aí, galera. Não, Vamos morrer, comer CT eu aí. De mais trade, Jogo, jogo. Matei CT, plantei pra sacato. Tem um L. Tá C, sacato. Cê pra sacato. Dois CT, mais CT. Derrou pra nós. nice, nice. CT, porra, tá doidão. só fechar. Me travou. Boa. Boa! Caraca mano, você quer me ferrar? Vamos clã! Aí é, tem ontem. Eu acho que é pra. Molotov, o que mais a Molotov facilita não sei. Matei, ó. Olha o pep. Tomei do bomb, tomei do bomb. Cantei, mano. 99 Sakato, por você mesmo. Nossa! <risos> boa, boa. Tem a cara do bomba, tem a K do bomba. bomba. Matei! Vai, ah, tá bom no tap. Cabezinha. É, ele, ele comeu e eu morri, galera. Ai, ah, não deu era a bomba, foi mal. Eu não vejo que eu sou a bomba, guys. Porque o microfone fica na frente do do lado direito aqui. Eu não vejo quando eu tô sentado, eu sou um merda. Ah, mas eu não era bomba, não. A bomba tá na base. Vamos, vamos, 3-0. Essa mira tá quadrada, mano. Putz, que molotov é aquela, velho. Atrás. Tem uma lá no chão, amarelo. Puxa meio. Puxa meio. Uma galil. Puxou meio. Puxou meio. Matei. Dois meio, por baixo e janela. Mais um aí, azul. Pera. Ai, o jambou tá miado. Pera, 60. Jambou. Valeu, valeu, valeu, valeu. Aí ó, Aria Janela. Aria área Tá foda esse. Vamos, é vamos, vamos. Joga na frente aí. Eu vou Preciso cair em. Ganhei. Liga. É avançado ah, tá. na caverna. Vamos marcar o full aí, palácio. Cabeçando o isso? O jogo tabelou pra trás, mano. Física do CS tá. Tá mudada, mano. Tá, impossível ganhar esse round. Esse aí é o que tinha avançado no meio. Você matou agora. o dando pulinho voando aqui marcada meio vai ter avançando L batei um B galera, tem um L agora Bango mano, tem. lustre. Acabei de bangar mano, perdi. Vou desmocar jungle Eu tô desmocado pra lá, aqui. Bloquei jungle, também cabecinha. Tá, a cabecinha. Hum. Deixa eu comer as, Eu achei mais um, mais um. Barulho é esse Nossa, bem na jaca Caminhado. Abri em mim CT Boa aí Vai ficar safe galera Tá gostosinho Tô começando a gostar aí, Bateu dele, pode entrar bê, bateu dele, pode entrar B bateu daí, Sombra. Batei sombra Tem mais um mercado Matei liga Boa Boa, guys Tamo muito bem, rapaziada TR, 8 pontos Talvez 9, quem sabe Não Tô doidinho Pra ver o seu piscino peito O c 4 dele, velho Foi mal, velho O pixel do amigo Perdão, ela foi ah, em baixo, ta tá ligando? Escutou a Ezo? Opa! Opa! Free M4 Tem aqui a galera Que que é isso? Como eu matei? Tem que ter um CT Ah, esse tem caverna. haver nossa, tem um CT Nossa, meu, meu pera ai cara! CT. CT. CT. Ah, Ai, o Renato, você joga muito, meu amigo. Vamos ver o que o Alien vai aprontar. O cara já vai rushar aqui já. Mata ver Mata vai no meio. Cuidado da liga, Nada pra, viu, sacado. Nossa, como que eu matei, velho? Tô morto, galera. Eu bango meio. Banguei meio. O Alien rushou a caverna. Pegou a info pra nós. Eu tô dando esses pulinhos, rapaziada. Porque meu mouse tá. Não, eu tô com o mouse meio troll, eu fico toda hora apertando sem querer o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 Tem liga, tem tem esquina tem, tem Mais um caverna, galera Miado Boa, Fiquei GB Mais um palácio, acho Fiquei Ih, rapaz Tinha tapete Cuidado o rato aí Tira a cara agora, garante esse rato mais, um mais um meio, mais um meio Acho que não tá miado aí último Meio? matou cheio de medo Counter-Strike. Meio, <fixar> <fixar> <fixar> <fixar> meio clip. Nada Smoke. Boa alien Boa aria. Sobe no banho lá, pra você ver. 64. Meia merda. meia. Morreu. Teto. Ah, tô bem. Teto. Uh! Liga, liga, liga, Tá embaixo. Tá, cabe sim, cabecinha, cabecinha. Cabe Boa. Go, Deixa eu ficar aqui o trabalho também. Vou cara passar ele de novo. Tem B? Tem B. Tô Tem indo B já. muito mais, um, mais um, mais um. De bomba lá. Ah, Ih, mais um. Minha... Acabou, acabou. Uh, ele ele voltou, voltou um pouquinho. Esse cara tá caído. Spring Code. Nossa, Boa, boa. Não sei que se doeu ainda, filha da mãe. Ah, God, mano. Foi legal, foi legal, foi legal. Fazia tempo que eu não jogava 4 x 3. Acho que eu ainda prefiro 16 x 9, pra ser sincero. Mas, tá tá, tá, tá, tá.